E aí, guitarrista, beleza? Vou estar te passando aí agora o solo do meio da música Coisas Maiores da Sara Farias, beleza? Se você ainda não viu eu tocando, dá uma olhadinha aqui, vai aparecer aí pra você, tá? Então é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho pra não perder as notificações e roda a vinheta! Bom, então o solo bem interessante, né? O timbre que eu montei foi esse aqui, ó. Tá? O delay batendo no tempo da música. Ok? E isso aqui é só para você ter uma noção, né? Ok? Tá? Tá assim o timbre. Só que agora eu vou tocar sem esse monte de coisa, né? Então aqui agora vai só é, a guitarra mais limpinha. Só um overdrive, ok? Que pra você poder acompanhar Música tá em Mi maior ou Dó sustenido menor Então a gente vai pegar aqui na região da pentatônica e começar o sol, Ok? Só olhar na tabatura que tá aqui em cima Você vai poder acompanhar aí. A gente vai fazendo as observações aí necessárias para tocar essa música Beleza? Então a gente vai começar aqui, ó Tocar isso aqui um pouquinho mais rápido, tá? Observação no bend aqui, né? Você vai subir ele, descer ele um pouquinho e subir novamente fazer o vibrato. O vibrato que é o comando nesse solo, né? Não adianta a gente pegar aí o solo e querer executar com mão de alface aí, como dizem, né? Então, bota firmeza nessa mão aí, vamos tocar isso aí direito, beleza? Então vou executar ele agora todo, só que um pouquinho mais rápido, tá? Agora eu vou executar ele aqui com o timbre, para você ter uma ideia de como fica. Tá somente um, uma distorção aqui e o um delay, né? Então fica assim. Beleza. Então é isso aí. Se tiver gostado do vídeo, já compartilha com os amigos aí. Cada compartilhamento, cada like que você deixar aí já ajuda bastante. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.